meu Deus tropa o governo do Dilma ou melhor desgoverno do Dilma quer acabar com o Uber tu acredita numa coisa dessa e pior quer substituir pelo correios meu irmão antes vou trazer um fato aqui para vocês que foi atualizado há um ano atrás provavelmente esse número seja muito superior hoje mas trabalhadores de aplicativos somam 1,4 milhão no Brasil, diz Ipea. Grupo representa cerca de 31% do total estimado de 4,4 milhões de pessoas alocadas no setor de transporte. E tudo isso, claro. O Dilma vê como grandes problemas e seu ministro também. Que isso, cara? Tá? Que isso? Estou maluco, velho? Vocês perder a consciência da realidade? O Uber é uma das maiores invenções, certo? Não tô fazendo propaganda, não. Mas esses aplicativos, seja do que for, são a maior invenção da nossa era. Eles simplesmente acabaram com aquele monopólio dos taxistas. aí antes eu tinha o meu pai que era um taxista, ou um é taxista e se ferrou. Cara, não tem nenhum problema com isso, não. Sinceramente, acabou de chavou as máfias no nosso país. E aí você tem a oportunidade de abaixar o app que você quiser, tem o Uber, deve ter outros ali, 99, não sei o que lá, vários apps diferentes e você pode escolher o seu destino e o app vai te dizer qual aplicativo ali tá te dando o um menor valor e aí a pessoa tem o direito de escolher que vai te levar de um canto para outro, cheio de regras, cheio de situações Horripilantes lá, mas ainda assim, maravilhoso esse Uber, cara! Maravilhoso, uma invenção maravilhosa que a esquerda simplesmente quer acabar. Você acredita na coisa dessa, velho? Cara, tô maluco, é ministro. Fala em chamar Correios para substituir caso Uber decida deixar o país. Olha que inacreditável, cara! Da onde esses caras imaginam uma coisa dessa? O desministro do, do trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a regulamentação do trabalho por aplicativos deverá ser discutida com as empresas que atuam no setor. Ele afirmou que não está preocupado com a hipotética possibilidade de a Uber, por exemplo, decidir deixar de operar no Brasil. Então, por que ela funciona? Porque ela tira ali o meio termo que é o Estado interferindo no seu negócio e dizendo quanto de imposto você tem que cobrar qual, qual são as quantas horas o cara pode trabalhar acaba com essa porcaria toda e permite um brasileiro simplesmente ir lá fazer um financiamento ou comprar um carro ou alugar um carro e conseguir trabalhar ganhando mais do que um salário mínimo é por isso que cresceu tanto é por isso que tem todas as cidades em todos os municípios do nosso país Aonde você for, vai ter alguém trabalhando de Uber. Mas os caras acham isso errado, cara. Eles querem acabar com o progresso, mano. O comunismo, eu não acredito, velho. Tá vindo a um milhão, mano. Um milhão, um milhão por hora. Segundo Marinho, caso isso eventualmente viesse a ocorrer, ele poderia acionar os correios para criar um aplicativo semelhante para o transporte de passageiros. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. Os correios, mano. Os correios mano esse cara alguma vez na vida dele pediu alguma coisa nos Correios é a pior forma de transportar qualquer coisa nesse país os caras são malucos ainda por cima abrem cada caixinha lá nos Correios para ver o que que tem para ver se você não tava levando uma coisa ilícita lá e o, cara, o cara checa cada correspondência foda-se a privacidade dane-se que ele só tem que transportar não tem que ficar vendo mas como é do Estado como é que você vai processar uma coisa dessa não, é pelo seu bem, tá? A gente vai barrar aí a sua, sua minha, minha correspondência aí de testosterona porque o Estado não permite. E assim eles vão lá e vão ter controle absoluto. Agora, é muito importante, o, por que o Uber funciona? Por oferta e demanda. Como eu disse, há outros apps que você pode ir lá e escolher. Quando você só tem o app do correio, aí ficou uma porcaria. E aí, de repente, a taxa vai ser quanto? O quanto o Estado quiser. Para não, você vai ter que cobrar tanto por X quilômetros e você não pode cobrar mais do que isso. Acabando com o emprego de vários, destruindo ali a natureza. Isso daqui mostra o quão perversos são os comunistas e que igual sempre foi o objetivo deles, eles não gostam de ver pessoas felizes, eles não gostam de pessoas... Sabe por que o Uber irrita tanta essa gente? Porque o Uber ele, ele não se torna algo que é in independente do estado, o cara não precisa fechar com o estado, ter lá a carteira azul de trabalho, é nada, ele simplesmente trabalha direto para uma empresa e recebe diretamente dessa empresa e funciona trabalhando diretamente para esses clientes. Agora, que merda, como que o Correios iria ajudar nisso? Como que acabando com a Uber, você conseguiria diminuir a taxa disso? Será que o cara que está trabalhando vai se beneficiar disso? É óbvio que não. E aí você tem que ter certo status com o Estado. Daqui a pouco vai vir o crédito. Se você não tiver crédito suficiente, não importa mais a nota que você tem dos passageiros. Não, a única coisa que vai importar é a nota que você tem dos correios, dos seus chefões lá em cima. E como é que funciona? Vai ter várias leis, Ai, Você vai ter que ter X Uber por cidade, e você vai ter que fazer uma aplicação para você né, poder participar desse Uber. Né? E aí você já sabe como funciona no Brasil. Quem tem esqueminha, quem... Quem é amigo do prefeito, que é amigo de não sei quem lá do vereador. Ah, essas pessoas vão ser milagrosamente passadas na sua frente e não vai chegar para você, na né, sua carteira do correios Mano, Correios, esse cara são louco, velho. Meu Deus, mano. Como assim chamar o Correios, velho? Para criar um aplicativo semelhante? Vocês acham que o Correios tem tempo de criar um aplicativo desse? Correios que sabe fazer alguma coisa, aquela porcaria, velho. Não sabe, não sabe nem verificar onde tá a sua entrega, mas eles vão saber exatamente, né, como lidar com um app ali que tá sendo desenvolvido há uma década, sei lá, com o tempo da tá Uber já é, diz assim posso chamar os Correios que é uma empresa de logística e dizer para criar um aplicativo e substituir aplicativo se tem aos montes no mercado não queremos regular lá no mínimo detalhe ninguém gosta de correr muito risco especialmente os capitalistas brasileiros disse o ministro o que tem a ver uma coisa com a outra cara você é doente ministro você é doente cara primeiro como eu disse só funciona porque tem vários aplicativos porque a oferta a concorrência a demanda isso tudo seria destruído pelo seu correios. meu Deus do céu cara tira não não não não, não. Quem tem que prender esse cara velho? pelo amor de Deus mano de acordo com o ministro ainda existem dúvidas se os motoristas se encaixam nas regras da CLT mas ele defendeu que ocorra a regulação do serviço por parte do Estado. Está é, muito, tá muito desregulado. As pessoas estão ganhando muito dinheiro. Então vamos regular, vamos controlar. Como o Uber está explorando eles, vamos explorar nós. O Estado benevolente vai chegar. Puta que me pariu. Prioridades. Além dessa questão dos aplicativos, o ministro apontou a revisão de alguns pontos da reforma trabalhista e a valorização do salário mínimo como propriedades da atual gestão da pasta. Sobre a reforma, o trabalho intermitente é um dos pontos que podem ser revistos. Intermitente, desculpa. No que diz respeito ao salário mínimo, o ministro disse que o tema será discutido com as centrais sindicais, mas reforçou que não será criado nada que possa provocar desajuste na economia. Ou seja,. Nem tem aí salário mínimo, você que trabalha o dia inteiro, recebe salário mínimo pra você, não tem aumento. Mas o problema mesmo do Brasil, esses caras trabalhando no Uber, olha onde já chegou. Isso daqui vai pra cada Uber babaca que fez o L, mano, acorda pra realidade, cara. Os caras vão destruir o seu trampo e olha que maravilha, você vai estar com a CLT junto com o Correios, olha que maravilha, né? O cara, pô, imagina, você já viu alguém se demitir de empresa pública, cara? Imagina como é assim esses motoristas. Hoje, você dá uma nota para o cara lá, de 1 a 5. Se o cara tiver uma nota baixa, você pula. Você fala, não, esse cara aqui deve ser nojento, né? Aí, esse outro 4.99. Ah, esse cara deve ser maravilhoso. Vou pegar com ele. Não, vai ter lá o correio, você nota Não, isso, isso ofende o motorista. Essas coisas de nota ofende o motorista. Meu Deus, cara, o Brasil tá indo de ladeira abaixo, mano. Alguém para isso daqui, velho. Alguém, por favor... Por último, tá certo? Toda vez que você participa aqui do canal com a nossa rifa, um esquerdista faz o L, tá? Fica totalmente revoltado e tá? completamente sem desemprego aí, porque só vai ter trabalho, só vai trabalhar quem for de direita, cara. Esse mundo aqui tá cada vez pior. E muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.